A faculdade de aprender, por meio dos sentidos e da mente, é uma habilidade muito útil, e se tratando de percepção, esta é explorada desde o início da nossa criação, podendo até mesmo citar Adão e Eva, em que estes, depois de serem criados, tiveram pensamentos próprios e assim compreendendo muitas coisas, e principalmente, o mundo ao seu redor. Mas bom, voltando ao nosso assunto principal, Infelizmente, poucos indivíduos têm a habilidade da percepção desenvolvida. E se formos parar para pensar, para estes que faltam a competência da percepção, constantemente se envolvem em dificuldades e complicações por ausência dessa aptidão. E, pois bem, se você não quer ser prejudicado por lhe faltar um campo de visão ampliado, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva e deixe o seu like também, por favor. E sem mais demora, vamos direto ao que interessa. A percepção na sua vida tem a capacidade de fazer toda a diferença, pois por meio dos seus sentidos, como a audição e a visão, você pode se livrar de armadilhas e ataques que indivíduos farão para te prejudicar e até mesmo te impedir de chegar no sucesso. E a única forma que você pode sempre contar para evitar esses ataques é por meio da percepção, pois existem ainda outros meios, mas que estes não dependem completamente de você. Lhe darei um exemplo do cotidiano, para que fique mais claro. Um indivíduo está tentando manchar a sua reputação por meio de boatos, espalhando esses para todos do seu círculo social. Porém, ele ao falar isso, para uma pessoa que respeita você, pois te conhece bem, a ponto de saber que aquilo só está sendo dito, porque tal indivíduo invejoso deseja lesar você, é questionado sobre o motivo de achar aquilo e totalmente contraditado sobre o que falou. Entende? Logo, a sua conduta fez com que, de forma indireta, a sua imagem fosse respeitada, evitando, assim, manchar sua reputação. Portanto, apenas aprenda que, embora sua percepção seja incomparável, você ainda precisa de boas companhias ao seu redor. E, muito além disso, ter caráter, para lidar com esses ataques. Enfim, desenvolver a habilidade da percepção é estar sempre com a mente aguçada, pronto para qualquer situação, te colocando em vantagens sobre outros indivíduos que farão esses ataques contra ti totalmente despreparados, pois certamente você já deve ter visto em algum momento filmes de ação que ilustram muito bem isso. Nos momentos de guerra, o protagonista com sua espada Praticamente limpa todo o cenário até chegar em um inimigo mais preparado. E tanto com os mais fracos, quanto com os mais fortes, ele sempre vence as batalhas, só demandando em tais situações diferentes níveis de percepção. E veja bem, no nosso cotidiano, existem situações que ilustram muito bem isso. Tanto em situações mais simples, quanto em situações mais complexas, ser perceptivo te ajudará a lidar com esses dois momentos de forma mais favorável a si próprio. Por isso eu digo, por mais que você não use sempre, é importante ter essa habilidade aprimorada, pois em qualquer lugar que esteja, você conseguirá ter observações melhores, com uma visão ampliada, para situações que possam te colocar em desvantagem, quanto também para aquelas que são oportunidades escondidas. Mas bom, espero que essa mensagem possa te ajudar de alguma forma, e se gostou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal caso não seja inscrito e também ativar o sininho de notificações caso deseje receber esse tipo de conteúdo. E bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.